Qual é a orientação que a gente tem dado? São só três senadores por estado. É muito mais fácil que na câmara. Que a população converse com os três senadores naquela linha. Vocês foram eleitos para defender o povo brasileiro. E votar na reforma trabalhista da previdência é votar contra o povo. Eu espero, como fizemos assim nesse primeiro momento e fomos vitoriosos, que a população se encarregue em cada estado de conversar com o seu senador.